Olha, ele não dando, ó. Nossa, mano, que louco, velho, que louco. Bom, esse vídeo aqui tá com mais de 6 milhões de visualizações e 40 mil, 49 mil likes e 4 mil dislikes. Sempre assim, quando viraliza, tem dislike pra caramba. Bora lá, vamos dar o play. Painkiller Fuel Presents. Vamos ver se a gente vai se impressionar com essa...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 Tô esquecendo. Nossa, cara, tô, tô ficando velho, velho. O Lester. Meteoro, meteoro. Nossa, mano. Ficou. Ficou. Caraca! Ó, meteoro, o meteoro caiu no mar. E. Nossa, mano, que louco!